O concurso público foi a madeira que eu levantei sempre no início da, do ENABAR, Hoje, vários projetos nessa casa vieram, criando cargos comissionados, e esse vereador aqui que eu te falo para todos vocês foi contra todos eles, e desde então já cobravam o concurso público, e aí gasta-se 189 mil reais para realizar é, é, o concurso público para pagar pagando Empresa para realizar o concurso público no município de Firmão é, obrigado pelo Ministério Público obrigado pela Justiça e vamos chegar ao ano que foi realizado o concurso público e um dos concursados e um dos concursados foram chamados para assumir suas vagas. Um deles, 189 mil reais, professora Júlia. Olha, olha a bacatela para quem ver. 189 mil reais. E ninguém até agora foi chamado. E vários cidadãos do nosso município passaram esse concurso. E não foram chamados. Olha bem o despaso a vereador Ângela com dinheiro público. Olha! Ah indignação, eu peço, eu encamei um requerimento ao, ao Ministério Público, o Ministério Público já retornou, já retornou, já foi reformado, e eu agradeço ao doutor Regino, né? Por, por, por esclarecer é, de forma responsável esse requerimento. E vão estar acompanhando, vão estar acompanhando, é, de agora em diante, para ver se realmente é, o descaso vai continuar, a falta de respeito vai continuar com, com os nossos riscos, com o cidadão que paga seus impostos, com o cidadão que tem o direito é, é, é, adquirido, posso? um concurso público e não passei de chamado. E pagaram caro para fazer esse concurso público. Pagaram caro. Pois eu vi em minhas mãos o valor que foi pago a, a empresa chamada é, é, ela foi chamada para realizar esse, esse concurso enfim, infelizmente é, é, até agora ninguém foi convocado. É a A-O-C-T. nome da empresa é a o c -P.